Olá, amigos! Muito bom dia a todos! O AgroLink News está no ar, abrindo mais uma edição nesta quinta-feira, hoje, dia 10 de março de 2022. A partir de agora, você vai ficar por dentro de todas as últimas notícias que estão movimentando o setor do agronegócio, com destaque para a realização da Expo Direto, que ocorre, e não me toque, no norte do Rio Grande do Sul. Reportagens, entrevistas e análises serão destacadas ao longo desta edição. Vamos falar sobre o problema, o impasse que envolve a crise dos fertilizantes e também novas alternativas de defensivos agrícolas. Tem ainda, é claro, a previsão do tempo, vamos trazer as cotações de mercado e muito mais. O AgroLink News conta com o apoio de Nissan Frontier, que foi desenhada com mais tecnologia para facilitar o seu dia-a-dia. -dia. O melhor da tecnologia japonesa garante mais facilidade para fazer manobras com a visão 360 graus. E muito mais conectividade com o um sistema multimídia Nissan Connect com Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais, Deixa eu aqui na abertura do programa trazer os principais destaques do nosso portal. Em agrolink.com.br, você vai saber que a produção global de milho deve ser maior do que o esperado para o Brasil. A produção deve permanecer a mesma que foi estipulada no último relatório. O Departamento dos Estados Unidos também reduziu a safra global de soja. A cesta básica, atenção subiu em todas as capitais pesquisadas pelo Diese. Feijão, café e óleo de soja puxaram esta alta nos preços. O número de pessoas atuando no agro também é o maior desde 2016. A participação do setor agropecuário no mercado de trabalho brasileiro foi de mais de 20% em relação ao ano de 2021. Estes os principais destaques do nosso portal. E o AgroLink, o reforço, está presente em Toque para acompanhar de perto a realização da Expo Direto Cotrijal para trazer todas as informações desta que é uma das maiores feiras do agronegócio internacional focada em tecnologia e negócios. Nesta edição, o AgroLink está com um stand super moderno e arrojado que conta com áreas de atendimento para o público, tem estúdio de gravação, espaço de convivência para colaboradores, parceiros e, claro, para os nossos visitantes. O nosso stand, anote aí, está localizado no setor de imprensa na Avenida B, Rua 8, então não perca tempo e venha nos visitar, nós estaremos toda a semana esperando você em Não Me Toque. E a pauta de abertura do programa de hoje envolve os impactos da estiagem. O Rio Grande do Sul neste ano terá uma perda de mais de 40% na produção de grãos. A empresa catarinense Sul Gesso está investindo em uma nova modalidade de fertilizantes que permite um melhor desempenho dos grãos em solos mais secos. O gerente comercial da Sul Gesso Emílio Firmino explica como este novo produto vai auxiliar a planta a liderar melhor com a baixa oferta de água. E a nossa configuração em termos de benefício por ser um fertilizante é oferecer para o solo, nessa estrutura, nessas condições, esses benefícios químico, físico e biológico, condição para que o sistema radicular se aprofunde, né? Vá lá buscar principalmente nesses anos que a gente tem essa diversidade climática com falta de água. É fazer com que o solo armazene essa água, né? Um dos principais armazenamentos de água é, que a gente tem possibilidade é o próprio solo. E a ideia do, do, do manejo do nosso nosso produto, nosso sulfacal, do sulfato de cálcio, é justamente isso. Provocando esse equilíbrio, esse condicionamento de solo, né? Melhorar o sistema radicular para que ele por si só, dentro desse equilíbrio químico e biológico, a, a cultura tenha condição de absorver os nutrientes, né? E a água em profundidade. Então, neutralizando o alumínio em profundidade, que é o nosso principal benefício, a, a, o sistema articular se aprofunda. Se aprofundando, esse equilíbrio químico-físico faz com que a água seja absorvida. Nós temos o conceito, né, o nosso, nosso grande slogan é solo a é nosso maior patrimônio. É, o sulfacal utilizado, o nosso produto é utilizado para todas as culturas. O nosso objetivo é melhorar o solo. E logicamente as culturas que são inseridas nesse processo são beneficiadas pela essa tecnologia. Em um momento de crise na importação de fertilizantes, Firmino destaca ainda que a empresa a Sulgest tem investido em produção nacional, reduzindo assim a dependência das importações. Nossa fábrica, a nossa unidade fabril é em Bituba. né? Nós somos uma empresa nacional. Estamos contribuindo aí, principalmente. É, para os solos do Brasil como um todo. É, não dependemos de uma de uma fonte externa né, para que o nosso produto seja comercializado. E, lógico, né? é uma alternativa hoje, né? mediante esse cenário de escassez de é, fertilizantes a nível mundial, uma alternativa para que a gente consiga trazer para esse solo melhores condições de a gente buscar justamente esses nutrientes que foram utilizados aí ao longo dos anos, né? É, de uma forma positiva E além da dificuldade em nutrição, nos períodos de secos produtores de soja, os sojicultores precisam lidar com as pragas Por isso, o representante técnico de vendas da CropKain explica que a empresa está aproveitando a realização da Expo Direto para lançar novos produtos para auxiliar no combate às pragas Na Expo Direto, com três lançamentos são três produtos, dois herbicidas e um inseticida na linha de inseticida, a gente está apresentando aqui o Aslan, que é um produto voltado mais para sugadores, né? Seria os percevejos em fase inicial e estágio final do soja. O Aslan é uma molécula, não é nova, mas é um produto à base de acetamiprido e bifentrina, que são dois excelentes mecanismos de ação para controle de insetos, né? Visando o controle de sugadores. É um produto com uma formulação nova no mercado, ele é um produto SL, uma formulação líquida com alta eficiência e sinergismo. E voltado ao mercado de, da linha de herbicidas, a gente está com dois lançamentos, um pré-emergente e um produto para dessecação. Seria o Osbar, que é o pré-emergente mais voltado para controle de buva, no soja. Também tem registro para milho. E também temos o produto à base de glufosinato de amônio. É um produto hoje que a concentração mais alta do mercado, ele equivale a 4.4 vezes mais a concentração do produto referência. Tá? Esse é um produto voltado para dessecação de soja e também pode ser utilizado para a dessecação do soja para acelerar a colheita. Está aí, portanto, as últimas tecnologias, as últimas novidades que estão sendo apresentadas para os produtores na Expo Direto Cotrijal. Agora, quinta-feira, amanhã começando, vamos saber como fica a previsão do tempo. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade... Pois bem, nesta quinta-feira nós temos um aumento das instabilidades nos extremos do país. No extremo norte vai chover forte por conta da zona de convergência intertropical e no extremo sul vai chover forte por conta de uma nova frente fria que vem se desenvolvendo na região. Assim, Lucas, no norte do Maranhão, norte do Piauí e até mesmo no norte do Ceará, os volumes serão expressivos. Na média das projeções, temos até 70 mm no norte do Maranhão e do Piauí e 40 mm na grande região do litoral de Camocim. Agora, lá na região sul, os volumes serão menores do que esses, mas as chuvas podem ser na forma de tempestades por conta da maior suporte de umidade. Na grande região de Uruguaiana, esses volumes podem se aproximar dos 50 mm ao longo do dia e as tempestades poderão ocorrer em praticamente todo o estado gaúcho. Também chove em Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul, também por conta da influência dessa frente fria. Agora Lucas, ainda temos aquele cenário de bloqueio atmosférico lá na região mais central do país, especialmente entre o norte de São Paulo, Goiás, Minas Gerais até a Bahia. Inclusive hoje a tendência é de um tempo ainda mais seco no Goiás. Sobre Minas Gerais, algumas instabilidades podem surgir devido ao forte fator termodinâmico, calor e umidade. E Lucas, sem querer chover no molhado, peço perdão pelo trocadilho, o produtor rural deve ficar sempre atento em relação à previsão do tempo. Veja, nesses últimos 15 dias as chuvas vêm ocorrendo com uma maior frequência na região sul, isso já trouxe um reflexo na média do período, ou seja, estamos com chuvas acima da média lá na região, pelo menos nesses 15 dias. Por outro lado, mesmo com toda a chuva que ocorreu sobre o sudeste, agora neste período a balança já indica chuvas abaixo da média. E o que as projeções estão sugerindo é que novamente este padrão poderá mudar ao longo dos próximos 15 dias, adquirindo um padrão mais chuvoso no sudeste e um tempo mais seco na região sul. Também não custa lembrar que estamos caminhando para o outono,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 Muito obrigado pelas informações agora a gente fala sobre as culturas de inverno. A região sul é expoente na produção de trigo e na Expo Direto Cotrijal também foi apresentada uma nova tecnologia de cultivares de trigo que melhoram a condição genética da planta. É o que explica o gerente comercial da Biotrigo para a região sul, Tiago de Pauli. Produtos, é, vamos dizer assim, estabelecidos nos Estados Unidos, é uma prática bem comum, é, no qual a gente tem um aceleramento nos ganhos genéticos.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 Este, então, mais um resumo das novidades que estão sendo apresentadas na Expo Direto Cotrijal. Vamos agora aos indicadores agrícolas. Arroz, saca de 50 quilos, sendo vendida a R$ 87,50 em Boa Vista, Roraima. R$ 79,40 em Paranavaí, no estado do Paraná. Arroz sendo vendido também a R$ 74,20, isso em Cachoeira, no estado do Rio Grande do Sul. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã.